Olá! Para salvar uma busca no Web of Science, primeiramente você deve fazer uma pesquisa. Digitando o que você deseja pesquisar e clicando Pesquisa. Feito isso, clique em Histórico de Pesquisa. Agora, clique em Salvar Histórico. Preencha todos os campos e clique em Salvar. Bom, é isso e obrigado.